Apresentando, eu, eu papai Juju Bananica, no canal Jujuba Bananica Fãs para mais um vídeo hoje pessoal, estamos aqui para mostrar como, como baixar Zepeto no computador Ou no celular, claro e gente, se, e quem já te, e depois desse vídeo, quem quiser me adicionar no Zepeto, esse esse QR vai estar aqui, ó. eu esse é o QR code aqui para vocês me adicionarem no Zepeto. Se ou vocês só criam o seu Zepeto, vai lá. E, aí vocês vão lá em adicionar pessoas e coloca esse código aqui, ó, 080VNL. Mas quem tiver aquele negócio de colocar QR code, você já vai você já vai pro, se você tiver baixado o Zepeto, você já vai Você já será baixado Já irá abrir no meu Zepeto No meu Zepeto, tudo bom? Gente, então O Zepeto é meio que um jogo Que você pode fazer amigos de outro Línguas e etc Eu gosto muito do Zepeto E essa é a minha avatar Distanciada eu já, peraí, eu já mudei ela Gente, então, vocês vão precisar do, peraí Vocês vão precisar do memo Gente, então O memo Quem não sabe baixar Eu já ensinei vários, vários, vários vídeos como baixar ele O memo Que é sempre É sempre bom, né, o memo Gente, então, meu pai vai estar tá ali, ó, do ladinho, se ele tentando tá se logar na minha conta, para, nos a... para me ajudar. Porque senão vou ter que abrir meus repetos de novo, aí vai ter que se logar de novo, blá blá blá blá. Então ele vai estar tá aqui do meu lado, se eu precisar de ajuda em alguns passos dos andamentos, eu chamo minha... ele. Fica ele todo tá meu ladinho aqui. Gente, então, pa... então, primeira coisa que devemos fazer é abrir um memo, na verdade um multi memo, gente tipo quem baixar o memo agora eu acho que não vai ter uma lista assim, então vocês vão importar. Ah não, aí gente eu vou já, gente então, gente então, tanto faz no celular ou no emulador Do celular, tipo no caso eu estou aqui no PC mas eu também vou, mas também é bem fácil fazer no celular, eu acho, eu acho, eu não sei se tem certeza, mas meu pai não explicou direito o roteiro, e essa, roteiro é lindo? O que você quer saber? Essa, no, tem gente que vai perguntar se é mesmo, o mesmo processo mesma no mesma celular. Coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Papai disse. Você tem no, no celular, né? O hum, GP, Uhum. Onde você grava os seus vídeos. Uhum. Onde eu gravo meus, os começos de vídeo. Ah, e Isso. quem quiser participar... Do, da, dos começos dos vídeos Aquelas lá As aberturas do Zepeto deixa aí nos comentários, gente E me manda convite no Zepeto Que eu vou estar aceitando Muito Uau não que, que tem esse programa aí? Para criar seu avatar, se cria seu avatar. É mais ou menos assim, gente. No celular, eles vão pedir para você, tipo, fazer o. escolher um bonequinho ou vocês tirarem a foto da sua cara para eles tentarem processar. No caso, eu fiz um na minha foto. na foto da minha cara. tá bom? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu fiz a foto da minha cara, eu só mudei a roupa, as unhas e o óculos, porque eu não tinha nenhum óculos iguais, então o meu óculos como tá limpo parece que tá assim, mente. então fiquei com esse aqui, mas ele é quadradinho. Infelizmente, mas é bonito Se eu falar, falar a verdade. Então povo, aqui ó Vocês vão depois de abrir Um memo, vamos na Play Store Gente, depois de vocês irem na Play Store Eu tô falando muito agradamente Eu sei Gente, então, depois que de vocês irem Na Play Store, vocês vão escrever aqui em cima Zepeto Zepeto Zepeto, peraí gente, que eu tô bugando aqui Aqui, vocês, se vocês querem ver Zepetto, Vocês já vão direto aqui, ó Gente, mais ou menos o Zepeto é pra você fazer. Você, você fazer Você na, na versão Na Você versão Jogo Você versão jogo, como o jogo se entende Na sua cara Ou em algum personagem, gente Não sei Não, só. Slime Simulator, sério diga. Gente, então aqui, ó Você pode fazer, tipo, vários posts Com pessoas de verdade Ou, tipo, amigos Gente, tem um monte de povo me marcando em fotos Não sei por... Não, tive, tem uma menina que eu tava, tipo, andando Aí tinha um lugar que é cheio de beck A casa assombrada Aí chegou uma, uma menina gringa E fica tirando foto comigo Aí eu fiquei marcada na foto tudo bom, gente? Então, por que like. Se inscreva no canal. compartilha o vídeo para os seus amigos. Ai, gente. E também, ó, tem várias roupas que vocês podem comprar também de diferentes de vocês. Ai, gente. Aí, tipo, essa foto aqui, ó. Estão escolhendo uma roupa. Crie seu personagem único. Você é único. Entendeu? É igual fala com você é único Entenderam? Aí ó Ah, isso daqui é tipo um... É tipo assim, um você... É tipo você junta um amigo em uma postagem qualquer Gente, então tá baixando aqui o Zepeto e ele já já está baixando. E bora, ele está baixando, ele está rodando, ele está carregando e eu não paro de falar. E agora ele está instalado e agora vamos clicar em abrir e agora está abrindo. Gente, tá em tela versão celular, porque mesmo é um emulador de PC, mas é igual celular, tudo bom? Mas então, povo. Ai, gente. Gente, isso aqui é umas configurações, é é normais, tipo, para PC, eu acho que já vai estar tá assim. Eu não faço a mínima ideia, gente. Mas eu mas aqui, ó. Bem-vindo. Vou clicar em começar. Vocês vão clicar em começar. Se você tiver algum amigo que Seja te dando alguma conta E vocês vão conectar assim, pá, pá, pá, pá. assim, concordo Aí vocês vão querer se registrar No Twitter, no Facebook E no Gmail Ou no EMI Eu vou no EMI Gente, eu vou colocar o e-mail E o, o a senha o, o e-mail e a senha e eu já volto com você ó hum. oh, gente, então não precisa ser a senha do e né, eu voltei aqui sem fazer o e tudo bom, mas gente não precisa fazer tipo colocar a senha do e senão eles vão ter acesso ao, ao seu e-mail então precisa colocar uma senha qualquer então vou colocar o gmail aqui ó ok hum, hum xi não, não, não meio ponto gente tudo bom. então põe aí, com 4x6x pera um dois três quatro cinco seis esse é meio meio gente então chegou alguma coisa aqui no demais do meu pai do meu par, do meu par. É, fala que tem que acessar o e-mail, ó Ah, gente, você tem que acessar o e-mail E também tem que olhar agora no Não seja mais no seu e-mail Que vai ter, tipo Que vai ter os quatro Quatro números, viu? O do meu pai, ali já está aqui Aqui, pera Peraí, deixa eu ver aqui Nove, um Pronto Esse é o meu, né? Esse é o do meu pai, gente. Eu vou criar um tentar criar um igual a ele. Não sei. Se tem barba. Aqui no jogo. Não faço a mínima ideia. Imagine, gente. Não, gente, peraí. Peraí, eu errei, eu acho. 9197. Ah, veio outro. Ah, veio outro. Você criou duas vezes. Eu escrevi dois de... Ai. 13. Assim? Uhum. Aguarda. Eu vou cortar, né? Porque. Você nem apertou aí, né? Ah! Como assim? Ai, gente, vou colocar uma senha assim qualquer aqui. Só é que eu que colocar não? uma senha ah, que vocês lembrem. Então, é, vou cortar aqui e eu já volto Não, pera, fala aí, volta lá, volta Ô, gente Gente, então, eu já coloquei a senha Aí eu já dei um ok ali, sem querer, né, de voltar Gente, mas então, o meu pai é masculino Mas você escolhe o seu gênero Gênero Peraí, eu preciso de um com barba que vai ser. Nossa! Ai, gente, isso aqui parece meu pai, mas ao mesmo tempo não. Porque meu pai é cabelinho mais. Menos cabelinho. E é mais. Ai, gente, que isso? Que roupa mais feia, pai. Nossa, tem cabelo! Peraí, gente, vamos co... Ah, isso aqui parece cabelo do Daniel. Não, ó, pai, isso aqui parece mais você. <risos> Não sei tempo. Pai, você tá. Olha que parece. Não, isso aqui parece Daniel. Olha, pai, o cabelo do Daniel. Eu não vou falar nem nada, que senão não o Daniel. Ai, gente, eu credo. Não sabia que esses. Isso... Nossa, mas isso aqui é o cabelo do Daniel mesmo. Bagunçado. Ai, gente, vai isso aqui mesmo. Eu vou colocar a cor do cabelo do meu pai. Ai, ah, peraí. Não, peraí. Gente, no escuro, no escuro é meio preto, mas é meio, meio que... Nossa, que... pera aí gente, é, esse, é assim, ó. Nossa, está aqui tá parecendo mais o Daniel, né? Tudo bom. Aí vai ficar preto, pai. Mas fica assim. assim. Não, aqui lá que tá, vamos lá. Uau! vem vai. Prontinho, povo. Eu não sei onde que coloca a barba. Peraí, deve ter alguma barba. Aqui, em bigode. Vou procurar uma, bigode, uma barbinha. Ah, isso aqui é uma barba do meu pai. Mentira. Será, pai? Que é sua barba? Não, meu pai não tem. Sabe mais. Aqui, ó. É igualzinho, pai. Pior que é mesmo. Ela é meio cinza. Então vai ficar essa cor aqui. Nossa credo, pai, você é tão feio assim. Não sabia não. Ai, não. vai ficar assim mesmo. Tá bom. Você tem óculos. Na verdade você tem que usar, né? É, mas você, eu não tô não usando, usa. você não usa. Você não usa. Mano, que zóio é esse, pai. Não coloca o tu Ai gente, o papai zoiu Pera, deixa eu pegar isso aqui Tô olhando a Júlia Eu sei fazer, gente, viu? Não, Júlia, aí demora muito Pega um pronto oh, tadinhos, oh. Vai, pega um pronto, lá, vai, vai, volta Gente, peraí que eu tô, eu tô eu tô Aí, gente, eu tô arrumando os olhos do meu pai Pronto, gente, eu acho que eu arrumei Nossa, que... Ah! eu não sabia o que era pra isso Pera deixa eu arrumar aqui. Pronto. Lado. Não, não. Pera, pai. Agora deixa só aqui em frente. Eu acho que tá bom. Não, pega um. Tá, gato. Pega um outro. Aí. Nossa, mas é pior que eu não tenho um zóio que se encaixa nessa cabeça. Opa, seu zóio é meio fechado. Não, vai, vai, vai, escolhe aí, o... Qual, qual... Sim. Não. Não, para esse aqui eu acho que foi tá o bom, melhor que ficou. Véi, a cor do celular é igual ao meu. É essa a cor mesmo. Salva. Você não tem batom. Nariz não precisa. Nariz está ótimo. Ai, vamos comprar uma roupinha. salvar Gente, bora para a próxima etapa. Mas, meu filho, quer usar vestido? <risos> tá, gato. Aí não. Peraí, vamos ver a roupa que meu pai tem. Nossa, pai, mas você tem roupa pra dar, viu? Olha, meu luxo. Ai, que os zóio que você usa para dirigir. Uhum. Gato, tá tipo com esse vestido. Não, tira esse troco hein? <risos> ai, ai. Coloca colocar o meu. Ai, tem essa blusa aqui. Você tem essa blusa aqui também? Nossa, que blusa feia. Eu também achei, pai. Nossa, pai, a sua casa é melhor. Vamos vir aqui. Você tem roupa de mulher? Tá, gato! Brincadeira. Oi, mulher, que é isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Uma roupa de homem. Só precisa achar uma camisa. Ah, ela tá melhorando. Uma. Não, você não usa hum. as roupas assim. É uma Sorte verdade pai você usa shorts para dar e para vender ai peraí deixa eu colocar aí, em média nossa se isso é não isso é 12 aê tá gato eu achei mas é caro pai. <risos> vou procurar um meio de mil aí esse pode um pai você, você quer ficar paraiano não, então escolhe um aí e depois você adiciona você lá comunidade. Não consegui entrar na sua conta não. Sua conta é muito segura. Minha conta é tão segura que nem meu pai consegue entrar. Eu não vou colocar meio porque é tá meu pai não usa né? meio. Gente, eu vou jogar no celular e meu pai vai jogar no PC. Olha pai, mas esse salto combina ah, Não, não, com não, você. não, não, não, não, não, para. Ai. Que é macho. E esse crocs? <risos> Tem... Né? Põe um conguinha ali, olha. O que conguinha? Sandália. Já cara. tava. Isso, aí é eu... outra. Aqui, cadê a minha sandália? Não, pai, não vai essa sandália aqui pro lado. Chapéu não gosto. Não, pai, você não usa chapéu nem pra vender. Não, mãe, pera aí. Ah, não. Não é... usa brinco também. Eu também não gosto de máscara, porque eu já peguei coronavírus. Credo, gente, verdade. Eu, seu irmão, sua mãe, você. Eu acho que eu não peguei, pai. Tá... Olha, pai, que é unha da Blackpink. Todo mundo pegou. Que tem coração assim, Não, eu não né? quero unha não, você... E assim. Ai, a gente precisa de um relógio. Pai gamer. Não, peraí, deixa eu pegar aqui. Pai Jujuba. Papai Jujuba. Papai Jujuba precisa de um pone, né? Pelo amor de Deus. Isso, agora vai. vai Ai, vou, aí. vou deixar pronto. Um. Vou tirar essa... coisa aqui. Você tá comprando, mas já vai dar o valor lá? Aí pessoal, é, é... ah não, vai dar Falei. Gente, então aqui é o dinheiro do meu pai. Tem 8,500. Todo mundo vai começar com esse dinheiro, na verdade. Então eu vou comprar aqui. Tô nem aí, ó. Gaste seu dinheiro. Aí fala aqui, ó. Cristal, tem que pagar Ah, isso. gente. E como tem esses coraçãozinhos e preto aqui fora de fundo e, e coraçãozinho no meio é porque tem as roupas, é coisa do backpink. Sim, tipo, quem não sabe. E... Pra, pra ganhar cristal tem que fazer as missões aí do jogo. Sim, quiser. salvei. Agora Papai Jujuba tá um Agora adiciona em você. é o nome, que... Papai Jujuba? Aqui, ó. Ok. Gente, não sei porque tá aparecendo isso aqui na tela. Isso aí foi você que colocou pra fazer missão. É. Ai, gente, que fazer uma missão linda, né? Pra jogar um jogo aí você teve que... Olha! Aí. Já ganhou umas 50, olha como seria então, Ah, pai, mas você tá fazendo pose de gato, viu? Que bom, hein? Como é que é adiciona... Amigos? Ah, pra pai adicionar você, como que faz para adicionar você? Ah, e claro, peraí Tem que falar, peraí, pai Dinheiro não pode esperar Ah, você ganhou uma blusa Outra blusa Aqui, pai meu, não quero nada Peraí que você vai um monte de coisa aqui é porque no começo tem que Volta lá Peraí Vai fazer o quê Eu tô fazendo uma coisa Pra você Que você vai amar Tá bom? Tá bom Peraí, cadê? Eu vou colocar essa Pai, que tal? Cadê essa daqui? Tá bom E o chão, eu vou colocar assim Tá bom E a parede, eu vou colocar azul Não Tem que fazer uma e pessoa, que? né? Tá bom, não, amarelo. não Aí Do Blackpink, né? Nossa, mas o povo é viciado em Blackpink, viu? Hum não. Gato. Lá nada. Gente. Deixa isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, eu acho um É para mim. É eu tenho que escolher. Ah, mas eu também sou sua mandante, mandante. Gente, vocês vão. Ai, gente, deixa eu voltar lá pra.. Lá para as coisas gata, né? Barato. Mostra como que adiciona você! Carma! Eu quero, eu quero colocar, deixar você tivo. Aí, tá bom? Não, não gosto que você fique simples. Simplex. Não é legal. Não é tipo de juba Aí vai ficar assim. Não, porque eu já tô todo preto, aí vai ficar bem tudo. Ah. É isso aí. Tá bom. Nossa, mas isso aqui também não é muito bom, não é muito bom. Tá bom, minha Ai, você é muito. Tá da hora. Peraí, falta uma coisa. Você quer é um quadro, outra poltrona. Ai, vou colocar. Não, tá bom. Ah, fiquei. Tá bom. Hum. Vou colocar. Isso da... uma planta lá no fundo, só. Também. Ai, vai deixar assim, vem. Né? Tá bom. Ai, também tem essa aqui, ó. Tem que deixar um relógio bom, né? Mais um relógio, pai. Tá, Júlia. A pessoa Aqui, já entendeu. Pronto, gente. Volto. Tá gato. Olha. Como esse... é que faz pra, pra ah, participar Ah, gente, parte Do seu pra, início dos vídeos. Do vídeo. início dos vídeos, junto com o papai de duas vezes. Que ele não vai aparecer sempre. E ele me prometeu depois desse vídeo eu vou fazer com ele. Ah! Serve logo. Aqui. Olha, mas tu tá gato. Hoje que eu tô dançando ali, ó. Tuts, tuts, tuts, tuts, Mostra que Ah, eu... aí vocês vão aqui, ó. Tem hum. que falar. Perfil. Perfil. Depois. Aqui, ó. E aqui, ó Aí, a gente, não tem essa coisa aqui do começo Esse vocês vão só apontar tela, a tela aqui E vocês vão ser... Deixar... Quem tiver no celular, aperta Sim e... Peraí Gente, aqui, ó Quem tiver no celular Aperta aqui, ó aperta Sim, aqui, aperta aqui Aí ele vai escanear Aí eles vão escanear. A gente, a gente se vocês quiserem clicar no um QR Code, algum QR Code, vocês avisem. Quer quiser adicionar papai aí, ó. Não, papai não. Só Jujuba. Não, papai sim. Tá bom, vai lá, vai. Esse é meu... Mas você tá meu... gato. Tá bom. Ah, Aí vai ficar assim mesmo. Tá bom. Aqui, ó. Para adicionar Jujuba na Nica, tem que apertar aí e colocar o código. O meu código, gente, como já viram aqui, é 080 080 VNL, VNL, aqui ó, vou seguir aqui, aí a gente vem aqui ó, clique no meu perfil e também me sigam, viu? Uhum. A gente, fez fiz um monte de coisa aqui, né? Gente, olha que postagem que eu fiz. Ah, e marcações é dessa menina que eu falei aqui, ó, da, da coisa aleatória. <risos> eu fazendo no <podre. risos> A carinha de mão. Gente, então, aqui, ó. Aqui, ó, me... Ah, e se vocês quiserem... Ai, peraí. Olha, viu? Se vocês quiserem falar comigo, só clique em mensagem. Quem quiser falar comigo, desepeto. Bom. Mas eu comer no meu é lindo. <risos> Eu comendo eu. Aí. Bom, é, pior Com o código. Código de. Aí, ó. Não. Peraí. Quem tiver no celular? Quem tiver no celular é só pegar assim, ó no um Zepeto. De... É só clicar aqui. E vocês sim. apontem para esse QR code aqui Isso, na telinha. Vamos colocar o código da Jujuba, pra... sim, exatamente. E vamos ver quem, quantas pessoas aí. Tá Quantos? E vamos ver quantas pessoas inscritos, na verdade, vão fazer esse negócio. Gente, me mandem nos comentários seus códigozinhos no ZP. Que eu vou seguir todos os vocês Olha, mas esse papai Jujupa Tá lindo Põe Mostra como você fez seus vídeos aí você. De primeiro de, de... Ah. Põe aí você Ah, gente, então Pra mim criar os meus vídeos Eu vou aqui em Criar Aí tipo Eu vou aqui em Mori Aí vocês tipo com... Pega duas pessoas aí De duas pessoas Tipo Ali, ali Aqui mesmo Eu meio que travou entendeu? aí vocês vão e pronto aqui. eu criei uma vou criar uma tá carregando essa foi mais rápido. acho, acho que... que tava o tava, aberto. Um, tava um monte de coisa aberta. ah olha eu e meu pai limpando tudo aqui. lente limpando a lente. E pano a lente. <risos> ah e se você quiser colocar alguma música etc vocês falem. aqui ó. mudar o um fundo. e eu vou colocar aqui. Não, pera, tem alguma coisa tipo... Unha... Oh, yeah. Ah, a gente tá ligando as luzes. Tá tentando ligar as luzes. Ou... Oh, a gente tá na casa assombrada. Ah, já sei. E aí vai ser a apresentação da entrada. <risos> gente, sério. Vai ser mesmo. Ah, tamo arrumando as coisas aqui pro Halloween adiantar. <risos> gente, depois aqui ó, vocês colocarem o fundo, vocês podem colocar a música. Colocar uma carinha aqui. Pega eu e você dançando Blackpink, tá vendo? Não, põe. O pessoal pode. gosta. Vai, vai, vai. Põe eu pô, dançando. Volta lá. Vai. Ai, já sei. Ai, Juju não vai. Eu quero jogar com você, Zepeto. Caiu o um coração em cima da tua cabeça tu não sabe o que fazer. Tá bom, vai. Põe aí você dançando. Tá Pera, Blackpink? É. Vai e que lá lá. <risos> vai ficar assim? Volta hum? então, lá, perto Aperta no X lá em cima. Aqui. É. Ok. Vamos. É estilo aqui? Não. Não. Aqui. Festa? Amigos. Aqui é com amigos. Tá dançando? Sim. Isso aqui é dançando também. Olha que povo! Por que tem um belo pequeno? É tudo bom. Aqui, ó. Escolheu você mas... Ah, essa menina aqui e essa menina aqui. Mas quem quiser pode participar também, viu? Olha. É Eu inscrito. É. Aqui, ó. Fazendo bolo. Ah, essa daí é do Blackpink House gente isso aqui é uma série da Blackpink tá aqui no meio era a Jenny, aqui é aqui era a Rosé aqui é aqui era a era Lisa e aqui não e aqui era a Gizu, que ela ama jogos e ela fica muito isolada viu Blackpink House gente fã número um Black Blink com certeza viu sou uma Blink aí aqui ó vocês pegam Aqui eu coloco um monte de comida atrás. Cadê? A ah, gente vou colocar. Ai, ah, tem um aqui. Uau! Aqui vem, gente, um monte de coração. A Jenny que ficou ensinando é, comida para as Blackpink. Ah, e aqui era para ser a Rosé, mas a ah, gente então vou explicar. Eu, o meu pai virou a Jesu. Eu virei a, a... Eu não virei não. Você virou a Gis, aqui nessa imitação. Eu acho que era a que ficava com o celular na mão. Ou era a Lisa, não sei. Só sei que aqui eu acho a Lisa. Aqui eu tenho certeza que é a Jenny. Aqui sou a... a qual que é o nome mesmo? A, não, aqui é a Rosé. Aqui é a Jenny. Aí eu acho que eu sou a Lisa. E meu pai é a Giz. Disso. Disso. Ai, gente, aí vocês quiserem mandar vocês cliquem ali, ó, ok, e tudo bom Viu, gente? Eu era a Lisa Ah, era a Jenny que ficou com o celular Aqui, ó, Rosé, Jenny, Lisa e... E aqui era a... A Rosé... Ai, não, peraí, é a Jason Aqui, ó, eu cantando com meu pai, vamos eu cantando com meu pai. Gente, já vou colocar um fundo lindo. Hum. Nós fazemos uma interpretação. Aqui, ó. Gente, era aqui, ó. Divo, né? Yeah! Gente, depois vocês vão aqui, ó. Enviando. Oh, óbvio, viu? Eu e meu pai falando sempre as lógicas. com o cima pra cima. Aqui. Estou mandando para o status do papai Eu e ele fazendo uma apresentação Tá bom? Gente, por aqui tá carregando, gente Pera que eu vou ter uma surpresa pra vocês Uau, galerinha, cheguei E bom, gente, hoje estamos aí na manga Junto com o Vap, a Bia, a Clarissa, o Japa tudo bom? <risos> ai gente, eu sou muito bem engraçado, né? eu fiquei adivinhando aí da pulcina. Eu sabia que era isso porque ela não larga o celular, ela fica sempre nos games, sabe? Mas isso ama aqueles games, ela é que fica pulando para pegar moeda e tal. Ela fica o dia inteiro, gente Eu sabia que aquela pose era ali uh, Black Pink House Porque eu assisti quase a temporada inteira E, gente, aqui ó, Carregou E aqui está No status Aqui do meu pai Quem quiser ver, ó Aqui, ó. Peraí, cadê? Aqui, ó. Vamos... Vai começar o fete de novo aí eu falo com vocês. Olá, tudo bom? Hoje estamos aqui... Ai, pai, para! Estamos no Juju Manica! Lindo, né? Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do... Então gente, foi esse vídeo. Me segue no Roblox, No ZP também. Entra no meu grupo do Roblox, beijo, Juba Nica, virtual distância. Beijo, papai Jujuba. E claro, sempre a física. Sempre. Oi, oh, Jujuba Nanica!